Bom, Genuíno. Recentemente, nós desenvolvemos um projeto aqui no Centro de Memória Sérgio Buarque de Holanda, que é responsável pela preservação, pela guarda da documentação histórica do partido. Nós digitalizamos, Genuíno, todos os jornais de âmbito nacional. Todos os jornais de circulação nacional encontram-se hoje digitalizados e disponibilizados na nossa base de dados. Então, basta entrar no nosso site fpabramo.org.br lá, Centro de Memória Sérgio Barco de Holanda base de dados que vocês encontram esses jornais que estamos comentando e todos os outros jornais temos disponíveis as edições do Boletim Nacional, né, Genuína que foi um hum. veículo muito importante Brasil Agora e PT Notícias e hoje, com muita satisfação lançamos e disponibilizamos o jornal, esse veículo informativo da bancada do Partido dos Trabalhadores PT na Luta PT na luta da Constituinte. Ele é composto de 10 exemplares com três fascículos especiais, Genuíno. Então, temos 13 edições disponíveis aí para consulta na internet de, toda, de todo o nosso partido. Não precisa fazer cadastro, a base é bem fácil de manusear. Então, vocês estão convidados também a entrar e visualizar esses documentos. Genuíno, esse, essas 10 edições e essas três edições, esses suplementos especiais... Eles são importantes no sentido de trazer informações históricas acerca do que foi esse período e como o Partido dos Trabalhadores, como a bancada, registrou a sua atuação. Eu gostaria também de te ouvir um pouco da tua opinião quanto qual a importância de disponibilizarmos disponibilizar, neste momento esses jornais, levando em conta especialmente seu valor histórico e as informações nele contidas para os tempos atuais. Qual que é a tua em avaliação primeiro lugar, desse projeto? O PT está dando uma demonstração de que não concorda, não aceita a política do esquecimento, a política do passar a mão por cima e esquecer. Nós queremos uma memória ativa, a memória que tem vinculação com o presente e com o futuro. E essa memória é muito importante. Primeiro porque resgata uma memória do país, porque o PT, é, é, o PT muda com a sociedade e a sociedade muda com o PT. E há uma relação imbricada entre o PT e o povo, o povo e o PT. E é interessante observar um, um detalhe nesse jornal. Veja bem, o PT podia fazer o jornal... Da, do PT na Constituinte. O jornal da Constituição. Mas tem uma palavra que é fundamental. Que é essa palavra, ó, Na luta... É aqui essa palavra luta. Quer dizer, o jornal é na luta da Constituinte. Quer dizer, a Constituinte era uma luta. Não era uma coisa imóvel, imóvel uma coisa parada. Era uma luta. Essa luta era antes, durante e depois. E essa luta está existindo até hoje. Porque muitas questões... Que apareceram na Constituinte, tem vinculação hoje. Por exemplo, o papel da mídia, tem aqui. A questão da Força Armada, que é o artigo 142 da Constituição, está hoje presente com, a, com esse modelo de tutela militar. Então, eu acho que essa memória é muito importante. Primeiro porque mostra como é que um, o partido nasceu vinculado, imbricado com as lutas sociais, com as lutas políticas do país. E a Constituinte foi a luta mais geral que o PT experimentou antes da eleição da campanha presidencial de 89 e por isso que é tão importante depois eu acho que a história da Constituinte a história da transição ela produz muitas lições para nós nesta época o PT compreendia no meu modo de entender a, a relação dialética entre a luta social e a luta institucional Coisa que, no meu modo de entender, depois ficou em segundo plano a luta social e, pre e predominou no PT a luta institucional, principalmente quando a gente vira governo. E eu acho que essa, isso tem muitas lições e, e essas lições, no meu modo de entender, produz uma visão é, de uma esquerda que debate, que discute, inquieta, que não se conforma com essa situação que está aí, nem também cai no, no, no pessimismo. A esquerda não morreu. A esquerda está muito viva. E eu acho que ela está viva porque tem memória, está viva porque atua, está viva porque está resistindo a esse, a esse desastre econômico, político, social, ideológico e cultural que o Brasil está passando. Mas quem viveu o que representou a ditadura militar tem energia para discutir o futuro e fazer essa transição para uma... Até porque, no meu modo de entender, a questão, a luta, ela vai construindo uma maneira, de... uma maneira permanente. Eu não estou pensando aqui no resultado, na data, quando é que vai ser. Isso aí, isso aí não nós não podemos vincular a coisa assim, nós temos que vincular o conteúdo, a maneira de como a gente vai potencializar as energias que estão camuflado, as energias que estão tolhidas, as pessoas que estão soltas e perdidas. Esse é o processo que a gente tem que fazer. E nesse sentido, eu acho que essa história do PT é, tem muitos ensinamentos para a gente atuar hoje, entendeu? na situação que a gente está vivendo. Né? Muito obrigado, Genuíno pela pelas seus seus comentários recentemente também recebemos aqui além né, dos documentos que mencionamos hoje dos jornais nós recebemos também a sua doação dos exemplares é. É, da da constituinte tudo está aí tudo que aconteceu da constituinte tudo que tá aconteceu todo esse você pode pegar, por favor todo esse peso histórico é, nós recebemos os quatro volumes que hoje fazem parte do nosso acervo, né, que estão aqui, eles também estão disponíveis em outras bases de dados que foram digitalizadas, mas nós temos aqui no centro o, os quatro exemplares que o Genuíno nos deu, Assembleia Federal, Assembleia República Federativa do Bra Assembleia Nacional Constituinte, República Federativa do Brasil, esse é, do, o, é o ano 1, um, né, Genuíno? Esse é, é interessante o... porque o, o nome, quando a Constituinte começou, o nome era Congresso Constituinte. Mas a luta foi chegando ao ponto que aí se criou uma narrativa com a Assembleia Nacional Constituinte. Pois é, e quando a gente olha para o volume que é, né, Genuíno? São ah. quatro, você pode pegar para mim? São mais volumes, nós trouxemos quatro aqui para ilustrar esses que você passou. E aqui a gente tem um registro de todas a tudo que aconteceu ali. Tudo que direita. aconteceu está aqui dentro. Questão de ordem regimento. E quem regimento, tiver interesse de pesquisar. Questão de ordem em locos, é regimento. Eles estão disponíveis aqui no centro de memória. Quando você nos entregou esse, esses exemplares genuíno, você recordou muito da, da importância histórica da documentação, né? do que, que isso significa. E nesse momento de desmonte, a gente, do, da, da própria Constituição, como você colocou, olhar para esses volumes e olhar para a história do nosso país registrada, é também um sinal, precisa ser um sinal de esperança. Né? Principalmente se a gente olha o retrovisor e não esquece o para-brisa. Se a gente fica só com o retrovisor, fica saudosista. Tem que ser o retrovisor e o para-brisa, retrovisor e o para-brisa. Sem o, o retrovisor a gente bate o carro. E sem o para-brisa a gente não sabe para onde vai. O PT tem que pensar no futuro, tá certo? A esperança, a paixão política, a utopia, tem que pensar. E ele tem a autoridade porque viveu o que viveu. Muito bem. Muito obrigada, Genuíno, pela contribuição, por nos prestigiar com essa entrevista. Essas informações em breve estão disponíveis, os jornais já estão e agradecemos a vocês que acompanharam conosco essa entrevista.